Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina de prática para a formação docente 2. Eu sou o professor Álvaro Gomes e estarei responsável por essa disciplina. Eu sou graduado em Letras e tenho formação a nível de mestrado e doutorado em estudos de linguagem e atuo nas áreas de linguística aplicada, língua portuguesa e formação de professores e educação à distância. A Disciplina de Prática Pedagógica para a Formação Docente 2 é uma disciplina que tem 102 horas de carga horária, estando dividida por seis módulos. A disciplina, então, propõe o desenvolvimento de atividades teóricas-práticas para contextos escolares, envolvendo planejamento de projeto e elaboração de prática docente, abordando de modo transversal temáticas de diversidade, inclusão, meio ambiente e cidadania. A disciplina abrange ainda as múltiplas concepções de projetos baseadas em neurociências e teorias do desenvolvimento e da aprendizagem para desenvolver práticas pedagógicas e sequências didáticas. A metodologia da disciplina envolve observação de contextos escolares para definir uma situação-problema, elaboração de um projeto de intervenção como solução do problema identificado, propondo uma curadoria de materiais e recursos didáticos pedagógicos sua organização é em forma de portfólio e, por fim, a exposição interdisciplinar do portfólio envolvendo os cursos do Prio, AGEAD o UFMS. Em síntese, esse é o pressuposto teórico e prático da disciplina e desejo a todos um excelente curso e uma excelente disciplina durante o semestre. Nos vemos em breve.